Hum, tudo bem? Tudo bem, Pachacê. Tudo bem, graças a Deus. Como, como você está? Eu estou bem. Estou bem. Estou tranquilo. Ah, sim. Depois de duas horas de aula com o Trancarua, ele leva todas as demandas. Fica tudo tranquilo. É, tudo sem. Tudo em. Tudo em nada. Assim, <risos> Ser possessivo leva tudo, não é verdade? Exato. Assim. Então, hoje, lição do curso 167, ó. Isso, pode dizer. É, lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Sim, como negar, hã? É, como seria de outro jeito, né? Não seria. Como seria Acho. de outro jeito? Não sei. Não concebo. Nossa, santo. Acho. Não sei. É, pois é. Então, essa lição, ela diz que não existem, não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade. Não tem graduação. É a única condição na qual tudo o que Deus criou compartilha. Como todos os pensamentos de Deus, a vida não tem oposto. A morte não existe porque o que Deus criou compartilha a sua vida. A morte não existe porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe porque o pai e o filho são um. Nesse mundo, parece haver um estado que é o oposto da vida. Você o chama de morte, mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E assim negam que tu vives. É, Pode dizer por que, Bom, que toda, tudo isso admite a morte? Porque tudo admite a mudança. Hein? Mas por que a mudança nega que tu vives? Porque tudo que muda, já mudou. assim. E a vida é um contínuo. Porque se a mudança não negasse que você vive, ela seria permanente. Acho Mas a vida, digamos assim, sustenta a mudança, certo? São estados. Pois é, mas a mudança mudou e pronto Fica no passado Se a mudança Isso, aceitasse sim. que você vive Ela seria permanente A mudança sempre ficaria ali Permanecendo Não daria espaço para você mudar de novo E mudar de novo E mudar de novo Não daria espaço para um novo estado Chato, ela nega que você vive Porque mudou e pronto Porque se ela aceitasse sua vida Você estaria a mudança estaria presente cada mudança seria seria acumulada assim a mudança eu não seria leve maneira. exato né? pensas que a morte é do corpo no entanto a morte é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico um pensamento está na mente, pode então ser aplicado segundo a direção da mente. Mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido às causas, a causas que você não pode controlar, que não fizeste e que nunca podes mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferentes de sua própria origem à parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. A morte não pode vir da vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem estender tudo o que a sua fonte contém. Nisso, podem ir muito além de si mesmas, mas não podem dar origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será o que vierem a fazer. Assim como nasceram, farão nascer. E de onde vieram, para lá retornarão. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é o seu estado desperto. Não pode fazer um corpo nem habitar no interior de um corpo. Aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte. Pois a mente cria todas as coisas que são e não pode lhes dar atributos que lhe faltam e nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. Mas, é, então é por isso que isso é aquela... O que, que, que parece... É porque são coisas que mudam em um sonho? É mais ou menos isso? Perfeito, Onshin. Assim, Na verdade, a realidade é um sonho persistente, On. Entendo. Sim, uma interação virtual. Virtuosa, Entendi. Em, em simulações de individualidades diversas. Sim, complexas, com suas verdades, suas complexidades, mas ainda assim... Hum. Simulações, não? Sim. Aqui é que, que não, não, dá, não se sustentam separadas da fonte. Isso, ó. O oposto da vida só pode ser uma outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou, porque na verdade não é um oposto. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é. Mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado e tampouco naquilo que ela parece fazer quando acredita estar dormindo Deus só cria a mente desperta ele não dorme e as suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas o pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida para sempre sem qualquer tipo de oposição os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estenderem-se por toda a eternidade imutavelmente, porém ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar, uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela parece apenas ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Hoje, sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é? Hoje não pediremos a morte sob nenhuma forma. Tampouco deixaremos que opostos imaginários da vida habitem um só instante onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus tal como ele o estabeleceu e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje e nos seus pensamentos que não têm opostos, compreendemos que há uma só vida e essa compartilhamos com ele, com toda a criação e também com seus pensamentos, aos quais ele criou numa unidade de vida que não pode se separar na morte e deixar a fonte de vida de onde veio. Nós compartilhamos uma vida porque temos uma só fonte, uma fonte da qual nos vem a perfeição, que permanece sempre nas mentes santas que ele criou perfeitas como éramos agora somos e sempre seremos a mente adormecida tem que despertar ao ver a sua própria perfeição espelhando tão perfeitamente o senhor da vida que ela se desvanece no que lá está refletido e agora não é mais um mero reflexo vem a ser aquilo que é refletido e a luz que faz com que o reflexo seja possível agora nenhuma visão é necessária pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Perfeito. É isso, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Graças a Deus, não? Né? Então, para dizer, é, quando a, o ser sente uma certa ansiedade, medo da morte, medo de não mais existir, é, é porque... É, ele se identificou com, com o sonho? Acham. Perfeito, né? Entendi, sim, tá certo. E aí é por isso que, em alguns, algumas conversas mais antigas, um, se usava o termo de que ah, o que a gente chama de morte é apenas uma mudança de frequência. Exato, né? Graças a Deus, hum, Graças a Deus. Muito bom. Perfeito, assim Alguma dúvida, não Você não está me vendo nenhuma, nenhuma pergunta. Paz. Fiquem com Deus. Muita paz, amor, harmonia, tranquilidade e serenidade. Assim. Gratidão, paz.